Ainda em busca de um atacante no mercado, o Atlético Tenamiro o jovem Adolfo Geischer, de 21 anos do São Lourenço. E o atleta já tem um preço estipulado pela equipe de Buenos Aires. O Galo fez uma proposta de 4,5 milhões de dólares, cerca de 23,5 milhões de reais, podendo chegar aos 26 milhões, em cláusula de desempenho, por 70% dos direitos econômicos do atleta. O São Lourenço quer 10 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Adolfo Gaiche é considerado um jovem promissor. Tem passagens pelas seleções de base da Argentina. Sagrou-se medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Em cinco partidas no torneio, ele anotou seis gols. Já atuou na seleção argentina principal, Gaich entrou nos minutos finais da goleada sobre o México por 4 a 0, em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na temporada 2019-2020, o atacante marcou 5 gols em 13 jogos com a camisa do São Lorenzo.